A terapia holística ela é uma terapia que envolve o trabalho com todas as dimensões do seu ser física, emocional, mental e energética. Ela é realizada através de técnicas de expansão de consciência para te levar ao contato do seu interior, para que você possa ser curado pela sua própria sabedoria interior e inconsciente. Dessa forma, suas dores mais profundas podem ser liberadas, te trazendo alívio, paz e bem-estar além de proporcionar o desenvolvimento de potenciais guardados no seu interior que você nem sabia que possuía. A terapia holística permite que você cure os seus problemas físicos de fundo emocional, seus relacionamentos, suas vidas passadas, seus problemas energéticos, sua ancestralidade, seu sistema familiar e qualquer questão emocional de maneira profunda e intensa ao te levar ao encontro das suas potencialidades e das profundezas do seu ser, para que você possa ir muito além do que você imagina. Venha conhecer a Terapia holística e se surpreenda com os benefícios que ela pode te trazer na sua caminhada de cura interior, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.